Olá, tudo bem? Meu nome é Ronaldo, sou daqui de São Paulo. Conheci o curso através da internet e realmente o curso para mim está sendo uma grande surpresa porque não sabia que eu ia ser capaz de, de, de aguentar e ou mesmo do curso me trazer tanta informação durante apenas quatro dias. Então está sendo uma coisa bem, bem desbravadora e bem legal de, de se conhecer. Recomendaria, com certeza, recomendaria. E só acho que deveria ter um passo mais para ver se a gente consegue ainda continuar fazendo esse curso e dando uma melhorada no seu inglês.